Uhum. Ora, vamos lá tomar nota para onde é que vamos começar isto tem que ser tudo muito bem planeado. Tá. Vamos de norte para sul, da oeste para leste. Como é que vamos fazer? Olha para já. O vento. Ah, sim, está bem. Natal, já estamos aqui, não é? Eu acho que nós estamos por aqui. Exato. E vamos daqui, vamos até ao Báltico. Por aqui, para esta zona uhum. e tal. E depois, vai tomando nota. Sim, sim, e depois sim, sim, sim. fazemos tudo o Mediterrâneo e tal. É um bocado da Europa. Portugal, não podemos esquecer. Ah, é, sim, sim, Portugal. sim, sim. E depois... Partimos daí para lá para o fundo. Olha, mira-te. o dos Açores. Olha, vamos sim. diretamente para a Groenlândia, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Consigo, isso aí. Depois Canadá. Eu não consigo apontar tudo ao mesmo tempo. Vá, acelera. Depois, América do Norte, uh -huh. fazemos toda aquela, aquela parte da. Sim, do sim, México sim. e todo, por ali fora e depois vamos à América do Sul. A América ah, do ah, Sul, ah, o Natal, pode aqui esquecer. está quentinho. Aqui está o Peru, não se pode esquecer. que este Ah, é claro, por causa do Peru de Natal, claro. <risos> Ora bem, depois, olha, depois podemos ir, vamos até a África. Uh -huh. a África fica aqui. Exatamente. Aqui, fazemos isto tudo. Pronto, Angola, Moçambique, Uganda, todas essas coisas e depois, exatamente, e Macau. Ah. vamos fazer uma pausa, ah, vamos até bem. ao Ceilão, fazemos uma pausa ah. para tomar um café. Ah, no Ceilão, é? muito bem, Natal, tá muito bom. bem. É sempre bom, tá. muito bom, é, aliás, é sempre para a é parar -nos. Claro. E depois, se o tempo estiver a nosso favor, porque isto depende muito da coisa, vamos até à Austrália. Oh, uh -huh. Aham. Austrália. Ah. Oh, o então, estamos a esquecermos do, do, do, do continente asiático. Ah, do é. é, continente então, então, muda, muda aí, muda aí. Em vez de irmos para a Austrália, vamos logo diretamente para a Ásia. Vamos para a Ásia, fazemos toda aquela parte, desde cá de baixo até lá em cima, até lá em cima. É até lá cima, assim, pronto. E passando pelo Japão e para a China, por, todo, todo. Não podemos esquecer, tem a gente lá. Podemos trazer máscaras de lá, não é? é olha, porque... e respiradores, dois ou três. A é, é, é, diretora-geral de saúde pediu-me para eu trazer, lhe oferecer no Natal dois respiradores. Oh, Se olha, calhar é para ela Temos que apontar ah, isso. Bom, então olha, meninos, portem-se bem que a gente está aqui a preparar tudo muito bem. Vamos, é? vamos para aqui também. Olha.